Apenas esteja aí, sentado, com você mesmo. Inspirando profundamente e muito lentamente. A cada inspiração, você decide conectar ainda mais fortemente com o campo de energia dentro e ao redor de você. Você está muito relaxado, mas também muito consciente. E você percebe, neste campo de energia, dentro e ao redor de você, alguns pontos escuros, em desequilíbrio, desarmônico, Fora do tom. Se assim você decidir, você tem o poder de limpar o seu campo. E você decide usar a sua respiração para isso. Cada inspiração você traz diretamente da fonte, através da sua essência divina. Você permite que essa luz entre pelos seus poros e vá diretamente a cada um desses poros. Cada expiração, a mácula, a desarmonia, a escuridão desses pontos saem pelos seus poros. Lembre-se, o seu cérebro não sabe o que é verdade, o que é criação. Você é o seu poder criador. Mantenha a sua firme intenção e a sua visualização, trazendo a mais pura luz supraluminal através da sua inspiração. E essa luz entra nesses pontos dissonantes e preenche esses pontos. E à medida que esses pontos são preenchidos, você visualiza como a água limpa entrando no copo e a água suja transbordando. E essa água suja que transborda, você expulsa pela expiração e sente ela saindo pelos seus poros. Mais uma vez você inspira, a mais pura luz entra, preenche esses pontos dissonantes, você relaxa ainda mais profundamente, os pontos dissonantes transbordam, já não tem mais lugar dentro de você. E você, com a sua intenção, pensamento, retira-os do seu sistema através da sua expiração. Respire mais uma vez. Visualize por a luz. E novamente, o restinho que ainda existe aí, de dissonância, sai através da sua expiração. Só existe você neste momento. E você visualiza o seu campo. E toma consciência de que através da sua escolha, sua intenção, o seu campo agora está perfeito, ele vibra em harmonia, permita-se escutar a música dentro de você, na mais linda sinfonia de amor, e essa música expande em todas suas células. Enquanto você decide vibrar em harmonia, em cada segundo da sua existência, em cada milímetro do seu ser, emita que essa luz chegue em forma de música a cada uma das suas células. Energia limpos, paz, luz, harmonia em você.